Olá, aqui é o Bill, e hoje mudando um pouco o foco do, do canal, vamos falar um pouco sobre pessoas tóxicas É uma coisa que tá me incomodando muito e eu acho que não é só a mim, né? E no caso eu vou falar sobre o Zula, porque é o um jogo que acabou de sair e é o que mais tá acontecendo isso Pessoas tóxicas são aquelas pessoas que xingam, que continuam xingando, que, te, que querem te humilhar Que querem falar mal de uma empresa, não é só com você, a empresa também sofre isso E acaba atrapalhando o gameplay de todo mundo e não só o MP, mas o conviver de todo mundo é, Muitas pessoas estão bravas no Zula por causa do lag Lógico, eu também tô. Mas eu sei, você entra com o foco do competitivo Muitas pessoas entram com foco competitivo, querendo ser o melhor e tudo mais Mas o jogo não está bom Então pra que, que você vai jogar? Pra passar nervoso, pra ficar constrangido Aí você vai e desconta em todo mundo Que não tem nada a ver com o jogo você acha que a empresa não está tentando resolver isso Ou você acha que ela tá lá rindo <risos> ele lagado <risos> Acho que não Eles sabem que é prejuízo para eles Então vamos esperar, tá no, beta. tá no beta Põe isso na cabeça, tá no beta Se o jogo continuar assim depois Aí, aí eu já não posso mais falar nada Mas por enquanto, vamos, vamos ficar em paz E como eu falei, a pessoa entra no competitivo Mas nem todo mundo entra para isso Tem gente que entra para fugir da vida real um pouco Do peso da vida real e pra se divertir um pouco com os amigos Aí quando bate de frente com essa pessoa Que quer, que quer ser o melhor que quer ser o melhor Aí a pessoa quer humilhar ela Quer xingar, falar pra jogar outro jogo Pra sair dessa vida Mas não é assim galera Nem todo mundo tem o mesmo pensamento que você Então não precisa ser tóxico desse jeito De querer humilhar uma pessoa Porque tá ruim Às vezes eu penso, tá tão ruim a sua vida Pra você querer rebaixar dos outros Vamos parar né e olha, eu não tô defendendo empresa nenhuma Eu tô mais criticando quem é tóxico Eu não sou um bom exemplo para isso Porque tem jogo que, eu, que eu, eu extrapulo mesmo Mas é diferente, eu vejo em grupos do jogo Muita gente brigando entre si Sendo que grupo é para unir Não faz sentido nenhum Então vamos parar com isso galera Vamos pensar um pouquinho Eu espero que vocês pensam um pouco E falem, pô, verdade Porque nem todos jogam igual Lógico, tem os melhores, tem os piores Tem os ruins, tem os horríveis Mas não é por causa disso Você tem que jogar isso na cara dele A pessoa sabe que ela não sabe jogar A pessoa sabe que está com dificuldade Porque você não ajuda É difícil, né? Mas é isso, galera Espero ter servido para alguma coisa esse tempo Que vocês ficaram me ouvindo E eu vou ficando por aqui mesmo Obrigado para quem assistiu Se você é novo no canal e quer dar uma oportunidade para mim Se inscreve aí Não esqueça de avaliar o vídeo e é isso aí, galera. Aquele abraço. Falou. Valeu. Double kill. Triple kill. Açougueiro! Serial killer. Entendido.